Ora bem, então eu vou falar-se aqui do catálogo de serviços do Arquivo.pt, porque nós hoje em dia penso que temos mais serviços do que aqueles que vocês conhecem e que podem ser extremamente úteis. Pronto, o Arquivo.pt existe porque 80% das páginas desaparecem ao modo do seu conteúdo dentro do prazo de apenas um ano. Portanto, já todos nós precisámos de pesquisar a informação do passado e para este efeito podemos ir a qualquer momento ao Arquivo.pt, pesquisar textos de páginas da web do passado, ou ver o histórico do endereço ao longo do tempo, navegando pelas suas várias versões e indo, por exemplo, até o Instituto Politécnico de Viseu, em 1998. Podemos também pesquisar imagens do passado. E já lhe aconteceu alguma vez, já vos aconteceu alguma vez, precisar de guardar a informação publicada em páginas da web? Agora nós temos um serviço em que qualquer um de vós pode fazer isto de forma imediata. Chama-se Now e vocês podem gravar uma página imediatamente no arquivo.pt, incluindo páginas de redes sociais. Já uma vez teve links quebrados no seu site? O arquivo.pt tem solução. É o arquivo 404 e basicamente é uma linha de código que podem instalar na vossa página de erro página não encontrada, e que em vez assim dá uma experiência de utilização aos vossos utilizadores muito melhor. Ou seja, em vez de dizerem ao vosso utilizador do, do vosso site, não temos a página, boa sorte, desenrasque-se, podem dizer está aqui uma página arquivada no arquivo.pt e assim o utilizador fica mais satisfeito com a utilização do vosso website. Nunca se esqueçam de sugerir websites para serem preservados. Nós temos que conhecer websites principalmente se estiverem alojados fora do domínio.pt para poder preservá-los. Já foi falado acerca de cibersegurança e os, os websites uh, uh, que são mais antigos são uma grande fonte de problemas de cibersegurança porque muitas vezes a, a, a sua manutenção é relaxada. Portanto, acontecem muitos problemas com websites antigos, mas que têm informação histórica importante e como tal não devem ser desativados. Para isto temos o memorial do arquivo.pt, portanto, antes que o vosso site seja, seja atacado, vocês podem pedir-nos para que nós guardemos toda a informação e redirecionam o domínio do vosso website histórico para o Arquivo.pt, para o memorial, e podem assim continuar com a informação acessível e libertar os recursos de manutenção do website antigo. Por outro lado, se quiserem celebrar um efemérito, o Arquivo.pt também vos pode ajudar, quer numa viagem no tempo, como, por exemplo, para os 25 anos do Mestes um ou para os 40 anos da DFCSH, como se pode ver nesta exposição. Deseja animar um espaço? O Arquivo.pt também o pode ajudar. Embora seja um arquivo digital, temos um conjunto de cartazes que podem ser customizados consoante os sítios, que podem animar os espaços em que mostramos através de uh, painéis impressos, páginas da web e, portanto, também captamos assim a atenção para uh, o património digital que o arquivo.pt preserva. Se tiver falta de imaginação para dar trabalhos para os seus alunos, também podemos ajudar e, portanto, todos os anos existe o pré-manual arquivo.pt em que os vossos alunos, além de fazer o vosso trabalho, ainda podem ganhar 10 mil euros, portanto, acho que é uma boa motivação. Está confinado? <risos> Faça uma formação do arquivo.pt. Temos quatro módulos de formação, temos as sessões gravadas, um, podem, podem aceder toda a informação em arquivo.pt forma, temos os slides também disponíveis e também podem usar esta informação nas vossas aulas ou nas vossas sessões de forma autónoma. E este é o slide mais mais famoso do zapping, que eu tenho a certeza que já viram antes. Portanto, ajudem-nos a divulgar o PT sempre junto dos vossos colegas, dos vossos alunos e inscrevam-se na nossa mailing list em arquivo.pt barra inscrever para se manterem atualizados acerca das últimas novidades. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Não foi por acaso que o Arquivo.pt foi a última apresentação. O Arquivo.pt, o Daniel falou em ser usado para comemorar efemérides, e a efeméride que assinalamos hoje é precisamente os 15 anos do Arquivo.pt. Por e... isso, eu gostaria de chamar aqui ao palco toda a equipa do Arquivo.pt, começando pelo diretor da área, o João Gomes, temos o Daniel Gomes, que é o gestor do projeto. O Pedro Gomes. É, isto parece, parece nepotismo, mas, mas não é, é só coincidência. O Vasco Rato, o Ricardo Basílio e o Francisco Esteveira é, Ficam a conhecer as caras. Agora, durante o, o almoço e os coffee breaks, podem ir ter com eles e e perguntar-lhes muitas coisas sobre o Arquivo PTC, que eles estão cheios de vontade de responder. Vamos... jornal hum... João de Ferreira também se junta aqui, porque é o, é o chefe de nós todos, portanto, também faz parte da equipa. E vamos agora passar um pequeno filme sobre o Arquivo. Como podemos ver, são 15 anos preenchidíssimos e ficamos cheios de vontade para ver os próximos 15.